E, pô, assim como os caras bordou meus meninos lá dentro, eu tô Vira na Vira palhaço, cuzão. retalho. Vira palhaço, cuzão. Vira pra né? lá, seu cuzão. Já parada de tá ligado? Aí. Por reto tá ligado? Mas retalhar, porra, a polícia toda no mesmo dia, pô. É não, né? não foi a polícia toda. Não foi a polícia toda, hoje polícia aí, cara. Não, menino. hoje foi 18 penal. <risos> é isso. Tá de sacanagem. Não tô, é isso. tô de velho. Zoeira. 18 penal? 3,